1.638 São Paulo registra o comércio da água ardente nas atas da Câmara 1.660 Rio de Janeiro registra a primeira disputa pela produção e comércio da cachaça 1.720 Vila Rica se rebela pelo preço elevado da bebida em função do monopólio de contratadores 1.728 Bahia disputa produção e comércio da aguardente. 1810. Pernambuco exporta mel de cana para os Estados Unidos. 1818. Bahia exporta para a América do Norte e países europeus. No período colonial mineiro, a aguardente da terra é um dos itens de venda mais comuns. A produção da aguardente compensa as baixas da mineração. 1827. Dom Pedro I libera a construção de engenhos após incentivos aos produtores. 1831 e 1833. Rebeliões da sociedade contra o excesso de cobranças fiscais. Até o fim dos anos de 1800, os engenhos se tornam fábricas de bebidas e os pequenos produtores criam uma rede de comércio onde escravos e alforreados se reúnem. Até 1930, a produção dos engenhos predomina apesar da modernização do setor industrial do açúcar. 1970 vive a última expansão da produção artesanal e manufatureira dos engenhos, que atendem a menos de 20% da produção nacional. A produção industrial quase domina o mercado, com usinas e destilarias. A agroindústria canavieira é a atividade mais antiga e importante do Brasil. Ela passa por mudanças profundas nos anos de 1900, com a tecnologia, a ideologia do progresso e a intervenção estatal. A produção tradicional sofre com um novo modelo, que beneficia poucos e exclui a grande maioria dos produtores.